Estamos aqui. Estamos aqui e estamos ali em 360 na internet do Vasco Marcos, que está em todo lado. Eu sinto-me. Ai, Vasco, posso estar dois claro Já não vi há tanto tempo. É verdade, estás com um ótimo aspecto de quem foi de férias, não é? Por falar disso, então, eu agora estou a ver o nosso próximo convidado, do Telmo, e da Score Music. Se calhar a minha carreira musical pode estar Sabe? É muito... Que era o teu sonho, lembro-te dizer isso. É Quando o meu sonho! Fizemos o Mannequin Challenge, lembro-te de dizer isso, exatamente. Ai, não, não, há, não há cunha que, eu, que eu me põe à cara. desafio não é? Não há cunha. <risos> Bem, Olha, estamos já a ter comentários aqui da, da transmissão de 360. Tenho aqui Marcos Ferreira, saudades das gargalhadas da Maria. Helena, <risos> Helena Maria, o som do Facebook, chega primeiro do que da TV. Olha, curioso, oh, olha. estás aqui, chega primeiro do da televisão. Engraçado a ver, isso. Curioso. Olha, não sabia. Helena, não. obrigado, obrigado. Pensei que fosse ao contrário. Há sempre um delay do de Facebook. Cristina Maria Teixeira, que linda. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Manuela Costa, olá Maria. Temos aqui muito feedback. Ok. Olha. Pronto, estamos em 360, como é habitual, não é? Claro. Olha, Vasco, mas falando de algo que me parece interessante, que está na ordem do, do dia, da semana, do mês, do ano... Muito se tem falado sobre a segurança ou a, não segurança, ou a insegurança verdade, da, verdade. Na, na, nas redes sociais, principalmente sim. no Facebook. Eu acho sim. que o Facebook tem sido eh, tem, muito sim. atingido por este tema, sim. não é? Uh, que eu me lembro, desde o nascimento do Facebook, nunca houve um, um momento tão, diria, difícil ou tão... Uh, uh, com tantas medidas que têm que ser implementadas uh, uh, por causa do Facebook. Uh, isto começou... Uh, isto é uma, é uma longa história. Eu vou tentar resumir... Uh, em três ou quatro ideias, o que é que aconteceu, e isto se calhar é a ponta do iceberg, acho que isto vai-se continuar a falar durante muito tempo, não só no Facebook, mas em outras plataformas, a questão da privacidade. O Facebook foi o primeiro a ser atingido, porque é a maior plataforma do mundo de rede social, mas outras virão, certamente. Uh, isto começou com o Cambridge Analytica, que é, quando se fala em segurança, falamos muito em Cambridge Analytica tem a ver com as eleições do Trump e não só mas muitas outras eleições, com o Brexit etc. Isto começou com o professor de psicologia da Universidade de Cambridge que na altura, em 2013 criou um quiz que se chamava This is your digital life, nunca participei neste quiz mas, mesmo quem nunca tenha participado neste quiz, mas lembro que há um mês a dois andava outra febre do quiz, eu nunca participei nada disso e aconselho que não participem em nada Sim, não façam nada. Não façam nada. O que é que na altura, em 2013, o também era outro Uh, o que é que esta, esta aplicação fez houve milhares de uh, pessoas que participaram neste quiz e na altura uh, o Facebook permitia que as aplicações acedessem aos dados da pessoa e a todos os amigos da pessoa mesmo que esses amigos nunca tenham uh, participado na aplicação isto hoje já não é assim Sim. em 2014 o Facebook mudou, percebeu isso mas isto significa que mesmo com alguns milhares de vezes as centenas de amigos por pessoa chega a cinco, chegou a 50 milhões de pessoas e conseguiram a extrair, aqui faço uma nota, a extrair informação pública, portanto isto não foi uma quebra de segurança, isto foi simplesmente, na altura, o Facebook permitia que estas informações públicas, as aplicações tivessem acesso. E na altura, este professor de psicologia de Cambridge, dizia que estava a usar esta aplicação para um estudo sobre comportamento humano, e com estes dados, claro que não podem ser cedidos a terceiros, mas ele fez precisamente o contrário, não era para o comportamento humano e envolveu a empresa Cambridge Analytica e Global Science Research, duas empresas estão muito ligadas, falo mais em Cambridge Analytica, em que utilizaram depois estes dados para traçar perfis, construir perfis e foram mais além do Facebook e foram a outras plataformas para recolher dados, cruzaram tudo para estabelecer perfis para conseguirem influenciar grandes decisões da uh, política e não só. E, e esse escândalo veio à tona agora... Uh, e provavelmente vai, vai ser ainda muito mais informações, não só do Facebook, mas outras coisas que aconteceram. Existem vídeos, já existiram jornalistas que, se, que foram a essa empresa fazer de conta que eram outros, outras pessoas e filmaram eles a confirmar que, que, que faziam isso. Portanto, é, é, é, é uma empresa que recolhe esses dados. Portanto, aqui a posição, a posição do Facebook não sai bem nesta história porque deixou aceder a dados demais, mesmo sendo públicos deixou-se ter de mais dados do que devia e percebeu isso e corrigiu na altura em 2014. Foi, no fundo, o meio para se chegar ao fim, não é? O meio utilizado pelo Facebook foi o meio para se chegar a um fim. Sim, sim. Uh, não, não há, neste momento não há dados ou não há correlações diretas entre estes dados e, e, como nas eleições, outras coisas que aconteceram, não há documentos, está tudo em estudo, bem como em que medida que uh, se violou alguma lei no Facebook ou não, na altura ou não, está tudo em, em análise. O que é certo é que isto aconteceu, não há nada a fazer, portanto, quem, quem esses dados que foram cedidos do nosso perfil público estão lá, não há nada a fazer neste momento em relação a isso. O que há a fazer é, eu protege-me daqui para a frente, é isso que nos queremos uhum. focar hoje. Um, em 2014, o Facebook tomou essas medidas um, e agiu no passado, e o Marcos Zuckerberg há algum tempo atrás, veio anunciar, assume que podia ter feito mais, e assume que está a tomar medidas e a verificar todas as aplicações e todos os procedimentos do Facebook para o melhorar. Portanto, uh, a melhor posição possível, que é assumir que houve coisas pois. que não foram bem feitas e vamos tentar à corrigir. Às vezes é preciso dar o, o peito às balas. Uh, uh, né? Exatamente. É que Exato. eu sou um bocado torta nos e foi postos. E foi o que ele fez. Uh, bem, e foi... Não. e tem um post muito longo, não o trouxe para aqui porque ele é muito longo, mas teve uma cronologia foi transparente naquilo que fez. Uh, assumindo o erro, se dissermos se calhar o Facebook na altura saiu dados mais. Se calhar sim. Há cinco anos atrás o mundo era muito diferente no digital. De qualquer modo podia-se ter previsto este tipo de situações. Também é verdade. A minha filha me disse: estávamos a falar estas feiras e ela se volta e disse: Mãe, tu ainda usas Facebook? Eu disse: É raro. E ela depois disse: é mesmo uma rede social para vídeos. A sério? Ficaste bem com a tua resposta, até a ver. mas eu por acaso não uso muito. Eu sempre gostei muito mais no Instagram que o Facebook. Mas eu acho que o Facebook está mesmo a cair. Bem, continua a ser a maior rede social. A nova geração... Correto, a nova geração, sim, é Instagram, sem dúvida, sem dúvida, sim. Mas é uma rede social que tem 2.2 mil milhões, muito maior que o Instagram, uh, e ainda tem, pois o Instagram é de Facebook, o WhatsApp é de Facebook, portanto o ecossistema é gigante, portanto. Pois. Embora no Instagram nós não participamos em quizzes, é verdade, portanto esta questão de privacidade não são tão acentuadas, mas têm acesso aos nossos dados também. Mas uh, uma coisa é certa, a maior, a maior organização de, de social media do mundo tem que estar muito preocupada com a privacidade dos claro utilizadores senão não implodem. Olha, de que forma é que tu achas que uh, uh, a sociedade, de uma forma geral, está ou vai reagir Pessoas essa... já estão a reagir tudo o que é privacidade. E é curioso que isto acumula com a questão do regulamento de geral de proteção de dados, que é um tema da ordem do dia, uhum. que, está, que é até, aliás, maio, próximo mês, que vai que tem que ser implementado nas empresas. Está a coincidir também com essa proteção de dados. E uh, eu noto que a reação das pessoas ficaram muito mais preocupadas com a sua privacidade porque perceberam que, de repente, eles podem ser mal utilizados. Por empresas que os manobram a fim de tentar manobrar opiniões. É e isto, isto alinha-se também com fake news e outro tipo de procedimentos que o Facebook também uhum. tentar minimizar, porque tudo isso influencia uh, no impacto no nosso mundo. O que é que podemos fazer? Exatamente. Neste momento? No fundo, há, Aconteceu, há aconteceu. Agora, o que é que eu posso fazer neste momento? Coisas simples. Uh, o que fazer é rever o acesso a aplicações Facebook. Já vou mostrar o link onde é que uhum. isto pode fazer. É neste momento acedam à vossa, ao vosso perfil de Facebook e vão rever os acessos às aplicações. Removam o acesso de todas as aplicações que não conheçam ou que sejam suspeitas. Ou, se quiserem, podem mesmo suspender o acesso de todas as aplicações. Qual é o único senão que pode ter? É, vai de deixar de conseguir fazer login em todos os sites em que fez login via Facebook? Isso é uma aplicação. Deixa de conseguir, tem que fazer um registro normal por e-mail. Mas, se quiser suspender o acesso de todas as aplicações, pode fazê-lo. O que eu recomendo é, remova o acesso de todas as aplicações que não sejam fundamentais Uh, removam o acesso, porque pode ter acesso à informação que se quer não deseja. Não participar em jogos, em quizzes, aplicações desconhecidas e não clicar em links suspeitos, em mensagens, está acontecendo neste momento, mensagens e salários que têm a ver com as aplicações, ou notificações uh, que surgem que são suspeitas. Não clicar. Isto é o que podemos fazer. Então, na prática, uh, o link de acesso é facebook.com.br settings ou canto superior direito, setinha, definições. E lá vai aparecer as definições. Nas definições vão ao separador que diz apps e sites, tal como nesta imagem que estão a ver, está o link em cima, facebook.com.br settings, portanto, acelerar assim as transmissões depois vão apps e sites, e vai aparecer aqui, aqui mostra só algumas, todas as aplicações que esse perfil eh, deixou aceder, okay. então eu posso retirar todas as aplicações que eu acho que não são importantes, e assim fico com a minha privacidade mais repetida, uh, que sejam estranhas, portanto, é isto que podemos fazer uh, não, aplicações e sites, apps e sites, apps e sites, exatamente. Okay. Agora, há, há, paralelamente a isto, surgiu, é surgiu o movimento uh, de elite Facebook, que até o, uh, o Elon Musk, da Tesla, uh, apagou a página da Tesla, e houve muitas empresas que apagaram a página de Facebook, por causa desse fenómeno que há muitas pessoas com ofertas de Facebook e estão no Instagram, também por causa da privacidade e outros aspectos. Uh, a questão é, uh, adianta eu apagar o meu perfil de Facebook por causa disto? Não, não resolve nada. Porque se dados foram expostos no passado, eu vou apagar, não resolve nada. É que eu a dizer. Portanto, uma vez na internet, exatamente. Para sempre na internet. Se o Facebook é uma ferramenta importante para a vida social, para trabalho, há que continuar a utilizar para servir o propósito que eu utilizo. Comunico com os meus amigos por lá, vou utilizar. Vou passar a ter mais cuidados. Claro. O que eu acho e é que sempre se observou, não é só no Facebook, em todas as pessoas, expõem-se informação que não devem expor e esta é uma regra importante que é eu pensar, a informação que eu vou expor online, ela pode ficar online para sempre? Pode, então não há problema. Sem é informação sensível, não expõe online. Eu acho que houve, acho que já há alguns anos dias, uma coisa que toda a razão. Nós temos que pensar, antes de colocar o que quer é que seja, devemos fazer uma série de perguntas a nós Sim. mesmos sobre... Cada vez problema. fazemos menos. Claro. Cada vez fazemos menos, é verdade. É... É algo que vamos querer que esteja sempre. Uh, não vamos... Uh, não vou arrepender. Não vou arrepender. É? Há sim um conjunto de questões sim. que deveríamos... Uh, o impulso é... Ah, vou publicar, isto vai gerar reações, vai gerar ah. likes. É, portanto, é a nossa necessidade de sociabilização, que se transpõe para online. Mas sim, vamos ter esse, cada vez mais esse cuidado. E, e... Então, não resolve nada apagar a, a conta? não. Resol... Da... A pagar da a da conta resolve, não. Mas, o que é que pode fazer? Pode fazer um backup, se quiser, todo o seu perfil fica com os dados. E se fizer questão, pode apagar a conta. Embora reforce, não vai resolver nada. É só se quiser apagar a conta, o perfil no Facebook. Atenção, que se apagarem um perfil no Facebook, vão deixar de conseguir gerir anúncios no Facebook, aceder a grupos e gerir páginas no Facebook. Portanto, quem tem a gestão de uma presença profissional no Facebook, por favor, não apaga a conta. O perfil, senão vai tudo, desaparece tudo. Desaparece tudo. Portanto, uhum. E já agora uma outra nota. E por é que isto não resolve? faça aqui um reforço. Não é só o Facebook que acede aos nossos dados. É o Google, é a Adobe, é a Amazon, é o Twitter e milhares de empresas que têm acesso aos nossos dados. Há até um site... Eu fico cansada sempre Sim. que fala contigo sobre a internet. A, a, a, a Google tem imensos, imensos uh, links, por exemplo, no YouTube sabe os vídeos que eu vi e que eu pesquisei, sabe as pesquisas de voz que faço no telefone, sabe uh, tudo o que eu pesquisei, onde é que eu andei é no Google Maps, portanto, as empresas têm muita informação e isso acontece em outras empresas. A questão não é tê-la, porque tem né? Porque Sim. se eu não pago nada por um serviço ou por um produto, o produto sou eu, a questão é o que é que fazem com esses dados. E, e, e nós temos que ter esse cuidado e certificar que essa empresa que é o dos dados, se tem esse tipo de cuidado. Se quiserem fazer download por questões de segurança da conta do Facebook do perfil, também dá das páginas agora, basta ser -se facebookcom settings, mais uma vez, e depois aparece logo embaixo um botão no primeiro separador, descarregar a conta. Carrega no botão, descarrega tudo, vai demorar um bocadinho, tudo para o computador, fica com o backup toda a informação. É muita informação que ele tem acesso e que vão ficar com ela. Podem fazer por questões de segurança ou podem tomar a ação drástica de apagar a conta do Facebook uh, e ele pede aqui para apagar. Demora 90 dias a apagar totalmente todo, todo o registro, exatamente. Porquê? Eu acho que é para, na, na expectativa de nós nos arrependermos. Ah. Eles não dizem isso e eu acredito que seja isso, não é? Em 90 não dias. Há, não há justificação possível. Pode haver backups redundantes, enfim, pode haver procedimentos internos backup de dados, duvido que seja 90 dias, mas, enfim, é, é a informação que, que ele dá. Okay. Acredito que seja mais para nós não nos arrependermos e a maioria das pessoas vai-se arrepender e, Vai e, e volta, e volta. Volta que estás perdubado. E, portanto, é aqui que se pode fazer. Eu não recomendo fazer, a não ser que, já antes desta, deste tipo de notícias, já não tivessem vontade de ter uma conta Facebook e quisessem pagar para alguma razão. Eu acho que é uma ferramenta importante. O que é que o Facebook... E agora a questão é, o que é que o Facebook está a fazer em relação a isto? Eu não achaste que era realmente é importante? Não <risos> estava aqui a fazer iria, nada, não é? Quem iria achar? Demitíamos já claro. assim, não venho mais à redes sociais. Não, poderia... O Facebook não é importante, mas é o Instagram, é o LinkedIn é e é o... há outras, portanto... É... E se calhar um dia vamos estar a falar sobre isso, olha, Mesmo. o Facebook já foi e agora é outra. Nunca se sabe. Para já não. Para terminar. O que é que o Facebook está a fazer, então, em relação a isto? Está a melhorar os processos de privacidade? Portanto, isto vai acelerar já um conjunto de procedimentos que o Facebook já estava a ter nos últimos tempos, e já há um ano ou dois. E vai acelerar o processo, melhorar o processo de privacidade, está a rever manualmente todas as aplicações, através do processo da API, que é a ligação de comunicação com o Facebook, tudo o que eles têm acesso a dados, portanto está a passar tudo a pente fino. Vai passar, esta é uma novidade importante, vai passar a haver transparência de anúncios políticos, especialmente nos Estados Unidos, porque em Portugal isso não é possível fazer, tirando alguns pormenores específicos quando alguém faz uma campanha, vai ser público qual é a empresa que está a patrocinar aqueles anúncios, qual é a performance que está a ter com aqueles anúncios e todos os anúncios que está a fazer para aquele político. Portanto, vai haver 100% de transparência Olá. de anúncios uhum. dos políticos. Isto vai mudar muito o jogo. Portanto, qualquer coisa que se sente fazer será público. E isto, depois, vai ser expandido também para empresas. Tem sido muito criticado, especialmente a parte de empresas. Vai expor um pouco a estratégia. A que a ser a que eu estou com cara de infos <risos> E também está a desenvolver processos, já está a fazer há algum tempo, para identificar e minimizar as notícias falsas. Também tinha a ver um pouco este câmbio de analítico de libertar informação e notícias falsas. E isto para com as eleições também nos Estados Unidos, que isto, com as notícias falsas, que não fundo influenciaram muito a opinião de muitas pessoas. Segundo, segundo a informação que se recolheu em relação a isto, sim. Gosto muito do ar, <risos> Olha, Vasco, as pessoas podem aprender muito mais sobre isto, quer nos teus livros, quer em muitas das ações que tu fazes pelo país fora. Exatamente, todas as semanas temos sempre ações a decorrer. Podem ver toda a informação em vascomarques.com. Perfeito. Muito obrigada, Vasco, foi um prazer uma Obrigado. vez mais receber-te. Vamos seguir em frente.